também a oposição no que diz respeito às questões dos, da, da gestão da pandemia, dos abusos que foram cometidos às liberdades, nas questões do crescimento económico, nas questões da fiscalidade. Nós temos liderado a oposição, continuaremos a liderar e foi o que fizemos quando ainda há pouco tempo apresentamos uma moção de censura que declarou morto o governo do PS. O governo do PS. Pode agarrar-se ao poder, pode durar meses, pode até durar anos, mas o governo do PS está completamente esgotado, está politicamente morto e fomos nós que o declaramos, com a moção de censura que apresentamos. Aliás, quero perguntar daqui a Luís Montenegro, o que é que seria preciso acontecer mais para votar favoravelmente a moção de censura da iniciativa liberal? E vamos continuar a liderar a oposição, como já disse, no que diz respeito à revisão constitucional que se prepara. E quero perguntar daqui também a Luís Montenegro se nessa revisão constitucional vai estar do lado da liberdade ou do lado daqueles que querem retirar a liberdade aos portugueses.